É só um Mais um palhaço vestido de terra. Adicionar. Cheira de filme Arrancou o crânio do homem que cruzou seu caminho Bingo era bom garoto porém incompreendido Já fazia coleção de corpos no seu recinto. O corpo duro em sua frente tinha a chave do carro Bingo, coxa e toda fuga antes que fosse avistado Maquiagem borrada e o um sorrisão renovado Sete dias sem matar já tava entrando em colapso Tirou o coelho da catola mas não era mágico eu que seu psicológico um belo lunático O que se passa na sua mente, amigo? Bingo, bingo. bingo. Esquece os que te deixam de cabeça, quem? Voltou no tempo, depois de algumas semanas. Você lembrou de histórias sem pé nem cabeça. Se mostrou desconfiado, o cidadão que rouba feia Tira logo essa peruca, mete o pé da minha espelunca Que não volte nunca mais Irritado, bingo, quebra uma garrafa de Dalmore Usa os cacos como arma perfurando o bom rapaz Bingo, bingo, mostra o submundo que se passa na sua mente, amigo Bingo, bingo, esquece os empecilhos que te deixam de cabeça quente Bingo, bingo, mostra o submundo que se passa na sua mente, amigo. De cabeça quente Bingo, bingo Mostra o submundo que se passa na sua mente ah, Bingo, bingo, bingo Esquece os empecilhos que te deixam de cabeça quente